E aí, pessoal, tudo bem? Miguel aqui falando, de certo tá isso aqui rapidinho aqui. Ô, pessoal, obrigado por ter ficado aberto esse vídeo aí. Olha, eu queria falar por sobre o X-Animal, mas eu não ficar falando com essa pessoa que tá falando mentirada na internet aí, só com informação que eu busquei, só mentira, mentira, falando um cara de coisa que você vai aumentar seu pênis em 10cm, 15 centímetros, 20 centímetros, isso aí é mentira, pessoal. Eu vou falar com você também, sincero, aconteceu, inclusive, vou deixar até aqui embaixo aqui, ó, o link de descrição aqui embaixo, lá embaixo, aqui na primeira descrição do item fixado, aí tá o link... O site oficial, entendeu? Onde adquirir, né? O pessoal, eu quero dar uma dica para você. É o seguinte, o X-Animal, ele é um produto muito bom, sim, é um produto muito bom. Mas só que o pessoal, devido ao grande sucesso dele, o pessoal tá vendendo aí falsificado aí. Tá muito cuidado, saúde não se brinca, né? E é perigoso. Só no site oficial, que eu falei, vou deixar aqui embaixo, aqui, que você vai ter realmente sinceridade de, do produto que é original. E isso aí é que tá acontecendo, o pessoal tá vendendo falsificado, né? Mas eu queria falar também para você seguinte, seguinte... O X animal, depois de 90 dias, que é o tratamento indicado, mínimo, para que você vai ter seu resultado. Você vai, pode aumentar até 10 centímetros, só que ele, como tem ZMA e taurina, que é os produtos, é os produtos a substância que tem uma gelatina também, que você vai ao você ingerir duas cápsulas ao dia. Por isso que eu falei, no mínimo, três potinhos. Porque são duas cápsulas ao dia, anos do almoço e as da janta, entendeu? durante a semana toda. De, é, não pode beber, é preferir com água. Com água você tem que tomar ele. Por ser um produto natural. Mesmo se natural, ia provar da Anvisa, entendeu? Aí você vai ter que fazer o, o, o uso dele no mínimo e você sentir os efeitos. E os efeitos vai aparecer no mínimo, né? Tem de corpo, corpo organismo para o organismo, mas para chegar de uma semana a um mês. Isso aí eu não encontrei na internet. O pessoal que falando, um cara, mentira aí, que você vai ficar demorando horas e horas na cama, horas, e horas não é bem assim, alto, horas e horas na cama, não. O, o procedimento você vai ter aí, você tem até uns 30 minutos a mais do que você tem hoje. A mais, até 30 minutos, não quer dizer que é assim 30 minutos. Demora 10, mais 20 minutinhos e aí sim, ele vai dilatar, né, Como a, gente vai, eu, a, a taurina ela vai dilatar sua os, os, os seus corpos cavernosos lá dentro do seu pênis, de modo que vai se vai conseguir mais sangue lá e automaticamente você vai sentir mais potência. Aí quando, mesmo depois de terminar fazer o sexo, você ainda vai ter mais vontade de fazer sexo. Isso que vai acontecer com o x animal, uso dele contínuo, uso contínuo. Se você tem um problema muito sério, que você acha que não aguenta ter muito tempo, é aconselhado que você faça o tratamento de 5 meses, 5 potinhos, aí não tem como. Você vai tratamento 5 meses, mas até 90 dias, você consegue um tratamento de 90 dias que você vai dar uma melhorada, vai melhorar bastante. Deixa eu acertar novamente, isso aqui está aqui bagunçado. E aí pessoal, é isso que eu tô aqui a falar para vocês. Porque o pessoal tá falando um caso de coisa na internet, não tinha nada a ver, sem depoimento, você viu que a pessoa não, não nem usou o produto e fica naquela confusão toda, e esse é me deu sincero que quero passar para você, porque realmente, ele funciona? Funciona, mas se você seguir regularmente e detalhe, não é bom também você fazer o uso de bebida alcoólica utilizando ele não, viu? Isso aí também é que ninguém fala com você, mas isso é, tem, não é bom não, porque é um, um você vai passar por um tratamento, né? Mesmo natural, mas é, a bebida vai cortar os efeitos dele, pode cortar os efeitos dele, então você não precisa você vai gastando dinheiro aí, entendeu? E, e achar que no problema funciona, funcionar ele funciona, mas você seguir rigorosamente o tratamento dele. 90 dias você passa, assim, sem bebida alcoólica aí no caso, e assim, o que você vai, a proporção que você vai ter, é o seguinte, você vai sentir melhora no seu sexo, com sua esposa, namorada, quem for, entendeu? Mais tempo, durar mais tempo, então você vai sentir muito mais prazer e dar mais prazer, porque acho que é isso que você procura, entendeu? Você não quer ser um rápido demais, né? rápido, não é muito rápido demais. Tem que ter um prazer, dar um prazer para sua companheira, vai sentir isso, se você fizer tratamento completo. Então, assim, uma embalagem, quando chega, chega super discreto, fica mais preocupado, entendeu? Um pacotinho amarelo, não sei se posso mostrar, porque essas coisas direito autorais, eu só posso ficar mostrando esse treino não. Mas assim, se você fazer o tratamento completo dele aí, você vai sentir uma melhora muito boa no seu relacionamento. Você vai ter muito vontade de continuar fazer mais sexo, claro. Só que você segue o tratamento, entendeu? Pessoal, esse era o, o que eu quero passar para vocês. Ah, falar também no caso, né? Se você tiver uma dúvida, chega de 3 a 10, 6 a 10 dias. 3 a 10 dias. morando em São Paulo foi rápido. O Brasil, não sei como é que é. Tá morando, mas é 3 a 10 dias no máximo, entendeu? Garantia da Anvisa, tudo mais. E assim, é isso que eu queria passar pra vocês aí Informar mais pra vocês Se vocês quiserem deixar um comentário aí Que eu vou tentar responder pra vocês com o tempo entendeu? E detalhe, cuidado onde comprar ele, viu Como eu falei lá do vídeo Aqui embaixo tá na descrição O site do, do, do site original, tá ok? Então fica assim, tamo junto, até a próxima, viu?